E aí, pessoal, tudo bem? Miguel aqui falando, o Jara com você. Pessoal, deixa eu resolver esse problema rapidinho nessa câmera aqui, que tá dando esse probleminha, um momentinho. Ó pessoal, eu tô querendo falar com você um pouco sobre o gel super volumão. E eu não vou falar que eu tô nunca falando na internet aí, que é muito bom, mas inclusive eu até deixar aqui embaixo aqui, se você quiser dar uma olhada depois nele aí, no site embaixo aí. Olha gente, é, eu entendo que essa dor que você tá passando agora aí, entendeu? De, de não fazer sua esposa, sua parceira, que você tá com um problema, entendeu? Mas esse problema é normal, não é você o único do mundo que tá isso. Só que é difícil se passar para alguém, explicar isso para alguém. Então, o Geo Supervolumão vai vir para resolver esse problema. É uma coisa bem simples, entendeu? É um produto que em mais de milhares de anos, que tem da mina, de minas de, de 100, essas misturas, essas duas ervas ou plantas, como sei são plantas naturais, 100% natural, e isso vai ajudar a dilatar seu, seus vasos sanguíneos e engrossar seu pênis. Mas não é como estão dizendo para a internet, não. Então, muito cuidado, o pessoal está dizendo que seu pênis vai aumentar até 15 centímetros, é mentira. O máximo que seu pênis vai chegar depois, se você fizer o um tratamento completo, que vai levar em torno de seis meses, mas até 90 dias, ou até seis meses, que no caso é o, o tratamento completo que eles indicam para você, seu pênis vai aumentar 5 centímetros, até 5 centímetros para aumentar seu pênis. E mais a espessura, a largura que vai ter 33 centímetros, seus vasos irão dilatar. Entendeu? O, o g 100 mais o, o diamina, mina, da mina, da mina. Vai te, vai te ajudar a dilatar o seu, seu, seu vaso, vaso sanguíneo e você vai conseguir manter mais tempo. Mas mais o maior tempo que vai conseguir manter, não é o tempo que eles estão dizendo nem de uma hora. Você vai conseguir no máximo, se você tinha 20, 10 minutos, você vai conseguir até mais, mais 10 minutos, 15 minutos máximo você vai manter. Entendeu? Aí você vai conseguir manter mais. Entretanto, o mês depois que você tem o seu orgasmo, você vai continuar com vontade ainda. Porque seu pênis vai estar dilatado, ainda vai estar firme, rígido. Com o tempo, com o passar do tempo, você utilizando, ele vai ficar mais rígido. Entendeu? Sempre que você utiliza ele antes da relação, uns minutos antes, é claro. É um gel que. Um gel, um gel é normal, não é aquele gel muito forte, não. Entendeu? É um gelzinho, aí você vai usar. Ele vai ajudar a enriquecer. Esfria um pouco, parece que vai esfriar, depois esquenta. Esfria esquenta. É uma coisa muito louca acontecer. Mas, entretanto, é um produto da. Conhecido da Anvisa, que isso é muito importante, entendeu? E o pessoal não tá falando isso, né? Eu vejo na internet, quando eu procurei, não vi falar nada sobre isso. O pessoal falava, comentava 5, 15, 20, 5 30 centímetros, rapidinho, 30 dias. Não é bem assim. Você vai ter um processo todo. O aconselhado que você compre, o venha de, de adquirir ele, para um tratamento prolongado, no um caso cinco, seis meses. Se você é que está aí passando anos com esse né, problema, anos né, ou tempos que você está começando com esse problema, o que são cinco meses? Você já passou a vida toda com esse problema? Até quando? Se quando começou esse problema você. Você passou o tempo todo com esse problema? O que são cinco meses para você? Entendeu? Ou você prefere continuar sofrendo, entendeu? tendo essas dores? Até quando você vai ficar sofrendo, né? Essas dores, passando vergonha com a esposa, muitas vezes com a parceira, não arranja é namorada, porque você fica preocupado com o saco na hora H, vai dar algum problema e sabe, mulherada espalha mesmo, elas espalham e você acabar ficando famoso, como você tem, né, não consegue manter a ereção. Sabe que hoje o WhatsApp, o Facebook, as coisas andam rapidinho. E você encontrou uma mulher que não, né, que se querer sacanear o cara, acabou com a pessoa do cara, entendeu? Então, esse eu faço aí. O tratamento é indicado para esse tipo de pessoa, entendeu? Que tá procurando esse tipo de valor, assim, que tá procurando esse tipo de resolver esse tipo de problema na vida dele que é muito bom e por ser muito natural você não precisa nem de, de inscrição médica para fazer para comprar de uma embalagem bem super discreta você vai chegar no correio só você vai saber super discreto chega na sua casa no apartamento que você estiver morando aqui em São Paulo levou 10 dias no um aumento mas chegou rapidinho discreta a embalagem e assim o uso assim a partir da primeira semana que a fazer, você faz o uso aí você vai sentir as forças no início já vai sentir uns um 5 minutos depois já começa a sentir que o efeito vai ser bom Entendeu, gente? Isso é importante. Só que eu não encontrei. Estou muito cuidado aí na internet, porque eu vou falar muita coisa mentirosa aí. Que eu achei sacanagem. Bem assim não. Eu vou falar as verdades que tá acontecendo. É assim assim é sábio Eu não curto isso. Eu acho que é mentira. Então, tipo assim, eu quero, eu quero passar pra você o que realmente a, a experiência que eu vi que é muito bom. Ele é bom. Mas se você seguir o tratamento correto. Ok? Olha, gente. Esse era o vídeo que eu ia passar pra você hoje. É, entendeu? Desculpa aí se não for legal aí, mas é o que eu sei fazer. Eu queria falar a verdade. Qualquer coisa você deixa no seu comentário aí, se inscreve no canal aí. Pô, eu vou tentar explicar mais pra você mais vezes. Então fica assim, viu? Tamo junto, viu? Até a próxima.